Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste quarto domingo da quaresma, nos é apresentado o Evangelho do Filho Pródigo. Jesus, ele conta uma parábola de um homem que tinha dois filhos. O filho mais novo pediu a parte da sua herança e partiu. A pergunta que nós temos que fazer é por que Jesus contou essa história? O que ele quis nos ensinar com a parábola do filho pródigo? Nós podemos dizer que Jesus ele quis nos ensinar quem é o nosso Deus. Ele quis revelar a imagem de nosso Deus. E a partir dessa parábola, quais são as conclusões que nós podemos tirar? Que nosso Deus é alguém que fica esperando na janela da casa a volta do filho que partiu. Ele vai o primeiro dia, passa o dia inteiro olhando para a estrada. E o filho não retorna. Mas ele pensa, amanhã ele vai voltar. Dia seguinte volta de novo para o mesmo local e espera o retorno do filho. E nada. E assim vão passando dias. Vão passando semanas, vão passando meses, vão passando anos e o filho demora para retornar. Mas o pai não arreda o pé da janela da casa. Quando o filho ele aparece lá longe na estrada, o pai sai correndo ao encontro do filho, o abraça e faz uma festa. Pede para que seja matado o boi cevado e que se comece a fazer uma festa na sua casa porque o filho estava morto e reviveu ele estava distante e retornou para casa então quem é o nosso Deus? é alguém que não olha nada mais do que a vontade de alguém querer recomeçar a sua vida ele, não, ele, ele esquece tudo aquilo que tinha acontecido ele faz uma festa porque alguém está querendo retomar a sua vida Alguém que estava morto, ele reviveu Este nosso Deus é fantástico Somente Deus pode ser assim Mas existem aqueles que ficam com raiva quando conhecem esta imagem de Deus Não gostariam que ele fosse bom Mas que chutasse o seu filho e mandasse embora Mas nosso Deus não é assim ele espera que a gente retorne. É alguém que tem uma paciência extra, extraordinária para conosco e não dá tempo para ele. Todo o tempo necessário ele dá para que alguém volte e recomece sua vida de novo. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.